Galerinha do mundo do steel frame Tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso Passando por aqui com uma super pessoa Super especial Que eu gosto muito, que admiro muito Que é a Débora uhum. A Débora ela é especialista em acústica Ela é professora da graduação e da pós-graduação Olha só, gente Ensinando outros arquitetos Sobre a importância da acústica E ela está se especializando Já virou especialista, Débora? Eu diria que a gente estava especializando. Tá se especializando. Está se especializando num tema de acústica sustentável, é isso? Isso, é isso. Como é que é isso? Conta um pouquinho para mim, conta, porque ninguém sabe o que é. é. <risos> Quando ela me contou, <risos> eu fiquei assim, mas que isso, Débora? E onde que você? como é que você chegou nisso, Débora? Como é que você chegou nisso? Como é que alguém se especializa em acústica sustentável? Pois é. é no meu entendimento, a... a... A acústica, ela está na essência da boa arquitetura, né? A gente tem como pensar arquitetura é sem pensar no conforto. Eu sou arquiteta, é, sou especialista em acústica, fiz um curso na Espanha de especialização, depois fiz um mestrado na área de produção sonora e frequento um ou dois congressos. Você estudou de lá fora? Foi. Ah, que legal! Fiz. Na verdade, eu morei em três países, morei no México, nos Estados Unidos e na Espanha, mas a especialização em acústica foi na Espanha. Ah, mas estudando e... em todos os países? Sempre, estudando línguas, de ah, formato espanhol, inglês. E Ai, eu sempre é falo para meus alunos, desde a faculdade, eu sei que aproveitar toda a oportunidade que vocês tenham para aprender. Minha férias sempre foi fazendo curso, a vida toda. Eu não sei o que é férias, se ficar de perna para... pro <risos> Bom, Bom, acústica é sustentável, e aí eu vou para um ou dois congressos internacionais por ano, além. Né? Uh -huh. Para mim é muito importante essa reciclagem, e também abrir a mente para as tendências que existem no mundo, apesar uhum. de a gente estar um pouco atrasado, né, para não dizer muito. Mas é, o conhecer faz com que a gente caminhe não fique parado. Então, ah, é no nosso ritmo, a gente tem que caminhar. Eu acho que eu sou sempre otimista, no sentido de que, parar, então, é, que... é importante, né, eu acho, também. Todo é. mundo, e soube de um congresso, soube de um curso, tem um tempo livre e faz, né? Rapaz... É melhor que ver Netflix, gente. É. <risos> a vida toda qualquer curso que tinha olha que na minha geração quando eu estava na faculdade eu não tinha YouTube uhum. então era um curso assim todo qualquer curso fim de semana tal tal fazendo todos essa oportunidade no meio de cursos que a gente consegue oferecer não tinha né, na época né uhum. que a gente que eu fiz faculdade e aí eu vou para um dos congressos nacionais e um dos congressos que eu fui na Suécia tem uns cinco anos mais ou menos tinha alguns workshops dentre eles workshop de acústica sustentável foi a primeira uhum. vez que eu vi eu falei gente como é isso? que é? E aí eu participei... E você mesmo sendo especialista, eu nunca tinha visto é, essa É, essa, essa expressão, assim, a gente uhum. muito a palavra sustentabilidade, acústica, mas essa coisa tão juntas, é tão ligada. E, na verdade, é a própria essência da arquitetura, e no sentido de que é, a acústica sustentável, ela entende o processo, um ambiente, como ele... Que ele é, desculpa, volta. A acústica sustentável, ela entende de que o ambiente tem que estar preparado para o uso. E que se ele não estiver confortável Vai impactar a saúde das pessoas E automaticamente deixa de ser sustentável ah. Então é, E para isso a gente tem que pensar em vários confortos A gente tem Alguns confortos, né mas os principais Que precisam se relacionar É o conforto térmico, o conforto acústico E o conforto lumínico uhum. Não adianta a gente pensar No conforto acústico e esquecer Dos outros confortos Então ok, isoler o ruído Fechei a janela, não escuto mais o ruído do tráfego, mas também não aguento ficar dentro da minha casa, tem que ligar o ar-condicionado, porque eu não tenho ventilação natural uhum. em nenhum momento do meu dia. Ou então, gasto uma fortuna de energia. É, exatamente. Aumenta o consumo energético. Então, existem vários recursos que conseguem linkar esses confortos. E eu foi isso pesquisa, que você começou a estudar. Isso, aprofundei muito. E quando eu vi, tinha tanto conhecimento que eu falei, gente, vale um curso. Sabe, uhum. vale Tratar dessa forma, de uma, transformar isso em uma linguagem clara, em uma linguagem objetiva. E que a maioria desses recursos, ali, inclusive, tem que ser pensados na fase de projeto. Acústica sustentável é um tema é. que ele não vem só depois na especificação de revestimento, não. Ele é vem que na o composição. Acha que é muito estética, não, né? Não, é. é na composição de fachada. Gente. E Desde... foi aí que você teve. Ela é muito legal, porque ela acabou criando um curso sobre é, isso, tá? É. O negócio que ela pegou lá fora foi só esse, né? É, foi. Que não tem aqui no Brasil, não tem, tá, gente? É inédito. E ela fez essa releitura do material, que ele é brasileiramento, né? Uhum. Que a gente fala. Tu pequeniza. Tu... tu pequeniza as coisas. E transformou num curso que várias pessoas já fizeram, né? Já, já tivemos ano passado. Tivemos já quatro turmas desse curso. curso... Uhum. Você começou a dar ele ano passado? Foi. A gente teve dentro desse Uhum. Grupo de 20 cursos que a gente oferece, esse é um dos temas. Uhum. Deu bastante trabalho montar esse curso, muito. Depois, quando eu tava no meio, eu falei: Meu Deus, para que eu fui inventar esse tema? Mas <risos> pra que, que eu estou ensinando tanta bom, coisa? É? <risos> e foi muito bom, porque demanda ensinar a forma da gente aprender, né? A tua amiga minha, que sempre tem uma frase que é a cara dela: Ensinar é aprender. Ah, é? E aí eu acabo que, que aprofundei mais. Mim, mas esse curso é para pessoas que estão estudando ou pessoas que já se formaram? É difícil? É fácil? Os Como é cursos, que é? É, eles conseguem ser. Bem, muito bem compreendidos, todos os cursos. Esse busca é curso é sustentável é bem destinado para arquitetos e uhum. estudantes de arquitetura, tá? E o pessoal de design, é, design de interiores também gostou ah, bastante. É. Ah, é? Porque eu entro também na seara dos revestimentos uhum. alternativos. Que a gente vai entender a diferença ah, sei, de eu é vou Dessas materiais. fotos que você me manda de bambu, isso, palha, Fibra de dendê, fibra de coco. ela manda de negócios coco, muito doidos. Exatamente. É um pouco... Por que que isso pode ser acústico? A partir de que Aí está um grande diferencial para aquela pessoa. É, né? exatamente. Você pode comparar no seu projeto. De repente você gosta de material e não imagina que ele pode funcionar como material acústico. Verdade. Então a gente amplia um pouco... Tem um foco muito grande também nesse curso, que é a relação com as certificações ambientais, tá? A gente hum. vai falar muito porque que o conforto acústico ele pontua muito no Aqua e no LEED, mas no Aqua mais ainda, no Aqua tem uma sessão só falando dos itens relacionados ao conforto acústico. Hum. Então, para o edifício ser verdadeiro. sustentável, tem que ter isso. questão de sustentabilidade na acústica, você já hum. botou em prática em algum projeto, você Débora? Vários, inclusive o primeiro é difícil. Qual foi o primeiro? É a sede da Debreche. A sede da Debreche? Foi o primeiro edifício é, com certificação LEED da Mas América Latina. Mas qual sede? Vamos lá, eles têm vários sede, Não, é né? de Salvador. A sede a de é de Salvador. A primeira edificação com certificação LEED da América Latina. E o que, que você fez lá de exemplo? E aí a gente projetou todos os auditórios, as salas de reuniões, os escritórios. E o que, que vocês usaram assim E a gente usou diferente? Usou Land, de, diferente? A gente usou o Land Pet, sim. Foi um dos primeiros locais que, que usou o Land Pet aqui. Pontuou hum. o uso da Land Pet. É, teve um material metálico perforado também, que a forma de fabricação também, ele facilitava, evitava resíduo, isso pontuava. Tem um ah, monte é? de cuidado, assim, não é só o material, gente. Muita gente acha que para o um material pontuar na certificação, ele tem que vir de um material reciclado, não necessariamente. Ele pode ser um material, por exemplo, mineral O mineral não é um produto que você está reaproveitando, é, é uma verdade. mistura química lá uhum. e que gera aquilo. Só que essa mistura ela não impacta e ela pode voltar e fazer também outros, de alguma forma, refazer para outros foros. Isso conta também na pontuação, entendeu? Ah, entendi, entendi. Então, e ficou bonita já... a sede? O, o... que você usou lá de patch, é, mas metálico? Mas acho que a diferença melhor que eu a gente tem referência? é o Shopping Rio Mar de Recife. Ah, é? O que você fez Foi lá? o primeiro shopping com certificação Aqua. Ah, que legal. Que teve do Brasil. E lá, os ambientes, o fato dos ambientes serem confortáveis, tinha que atender níveis de conforto hum. na próxima alimentação, no mall, no banheiro, porque tem alguém que trabalha <risos> dentro do banheiro com ah, aquele é barulho do secador e da descarga-vácuo. Uhum. Então, é, a gente, não só durante o projeto, quanto depois, Helena, a gente faz medições de ruído para comprovar de que a gente projetou. Que legal, deu Isso certo, né? Deu. E a pontuação, porque você pode é, certificar por projeto e depois certificar por operação. Uhum. Então eles conseguiram certificar também por operação, comprovando. Então medimos em vários pontos do shopping. Então e por lá que tem vários. O shopping nuvens. faria isso? É, o, não, na verdade, a certificação uhum. é uma demanda de sustentabilidade, uma demanda que vai gerar uma série de tanto da imagem do shopping quanto inclusive de isenções fiscais e de redução. Isso ah, é. tem bastante benefício nesse uhum. sentido. Agora, a acústica no shopping, independente dele ser certificado. É por isso que a acústica sustentável não precisa ter o preço certificado para você ter uma acústica sustentável. Né? A acústica sustentável é você preparar o espaço para aquele uso e é você é, adequar o um ambiente para que não impacte a saúde das pessoas. No caso de um shopping, se eu me sinto bem, eu permaneço mais. A tendência é eu consumir mais. tava comprando mais. Então né? vamos lembrar de que <risos> realmente a acústica impacta bastante na questão financeira, é, em termos de é, consumo, em termos de melhor, maior. Esse viabilidade depois, do você sabe depois até comprar um aluguel mais alto, né? olha é. eu garanto que o seu cliente vai, vai circular mais. Vai circular mais aqui dentro Esse do tempo. Bem interessante, assim, a pessoa vai. Ou resolve, vai para pra praça de alimentação e se sentiu bem, resolveu dar circulada e acabou que comprou alguma coisa. Uhum. Se é aquele ambiente ruidoso, estressante, a pessoa vai logo embora. Entendi. Então tem que se sentir bem. Isso é a custa sustentável: me sentir bem. Se sentir Meu bem-estar. Bem Legal. E conta é pra mim: o curso vai ser que dia? Isso. O curso de acústica sustentável vai acontecer. Dia 21 do 7, 21 de julho, agora o primeiro curso que abre a temporada dos cursos em São Paulo. Ela ah, vai estar tá acontecendo lá? Então, se você é de São Paulo, gosta é. de acústica, gosta de um material diferenciado, né? Isso. Você mostra os materiais diferentes? Mostro lá? bastante, mostra, <risos> Gosta mostra. dos materiais diferentes, gosta de solução, que seja tanto harmônica, como confortável, como uhum. bonita, né? Não perde. É, é, bem, Não é bem, perde. bem legal, bem Vai ser bem você legal, pensa. né? Vai ser bem bem surpreendente. surpreendente. As pessoas bem que fazem gostam bastante. Ai, legal. Viu? Então, pessoal, se você ficou com alguma dúvida com é o negócio de coisa maluca, né? Coisa maluca... A acústica é sustentável, um dia se viu isso, parece a que coisa... a... o Eu... som é sustentável, né? É, pioneiro, mas é porque é nossa saúde, né? É, a gente é, que é, que é. Bem, né? é diferente, se é. você curtiu esse, esse negócio assim que a gente tá falando, se você não entendeu nada, se você quer entender mais, deixa um comentário aqui embaixo. Se você super se interessou, não perde o curso da Débora, que vai ser uma oportunidade única. Ela só dá algumas turmas, né, espalhadas por estado, de tempos em tempos. Não tem toda semana, não tem todo mês, vai ser uma ou duas vezes por ano. Então não perde, porque pra você pode ser um grande diferencial de negócio E divisor de águas na sua vida né? uhum, Com certeza <risos> Então pessoal, beijinhos, tchau, tchau Até a próxima E não esquece de dar um like pra Débora, né gente? Por favor, ela merece aquele nosso dedinho <risos> Um abraço